Olha aí nosso grupo, não tá vendo essas mensagens aqui. De hoje, a irmã Lene colocou aqui. Coração do dia, Senhor meu Deus, cheio de amor e bondade, eu coloco esse dia em Tuas mãos. Cuida de mim e da minha família, nos proteja, nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. A irmã Maria acordou com a mãozinha disse bom dia. A irmã Lene colocou bom dia, que o iniciar de mais um dia seja cheio de fé, esperança e renovação. A irmã Luiz colocou, bom dia, que a paz do Senhor invada a sua manhã e o seu dia. A irmã Rejane colocou essa foto aqui bacana né? e colocou esse texto. Ó. Amanhecer na presença do Pai Altíssimo diz assim, Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tine. 1 Coríntios 3, versículo 1. O amor é a essência de todas as ações cristãs. Amar as pessoas é o mandamento de Deus, quando ele disse que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Portanto, é algo extremamente importante. O amor é tão poderoso que Jesus nos chama a amar até nossos inimigos, aqueles que querem nos destruir. O apóstolo Paulo, quando reflete sobre o amor, chega a dizer que, ainda que ele opere maravilhas e milagres, sem amor essas coisas são inúteis. O amor é a essência das ações cristãs, como a alma é para a vida humana. É aquilo que preenche e dá significado. Aí tem mais aqui no texto, vamos né? continuar lendo, o texto deve ser grande. A irmã Teresa mandou aqui um vídeo e, e mandou aqui dizendo assim, A paz do Senhor Jesus, boa tarde. A irmã Maria concordou, boa tarde, meus irmãos em Cristo. A irmã Regina respondeu, boa tarde, paz do Senhor. Irmão José colocou, boa tarde. A irmã Grace, boa tarde. A irmã Regina colocou um vídeo para nós. Então esse aqui é o grupo, o pessoal quem quiser entrar no grupo, está deixando o link do grupo aí embaixo, já tem alguns pedaços que aqui para gente, ó. Eu tenho colocado aqui no grupo olha, alguns pdfs, o valor da comunhão, exortação do Pai, sem comunhão não existe amor, tá? então esse pedaço você pode estar acessando aqui e também lá pelo grupo do Telegram, tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os irmãos aqui do grupo GP de oração e intercessão, que o Criador possa estar abençoando as nossas vidas, a vida de cada um dos irmãos, coloca o meu nome nas orações da Igreja São Santos, tá aí toda a minha família, peço oração para os irmãos. Também vou estar colocando o nome dos irmãos nas minhas orações. Também quero agradecer os irmãos aí pela interação no grupo, né, pelas mensagens que os irmãos têm colocado aí no grupo. Agradecer, irmão Carlos e sua esposa também, irmã Regiane, né, por estarem interagindo aí no grupo. Irmão Carlos sempre colocando orações e uma palavra. Irmã Regiane colocando uma palavra. Irmã Gleice também. Irmã Tereza, irmão Marcos também. E também dar boas-vindas aí para os novos integrantes desse grupo. Tá bom? Se você não foi inscrito no canal no YouTube Método Secundário, vai no YouTube, se inscreve no canal Método Secundário e compartilha nossos vídeos para que o YouTube possa mostrar nossos vídeos para outras pessoas também. Um shalom, shalom, paz e amor do Messias para todos os irmãos e até o próximo vídeo.